Como é que é a malta do aço? Vamos lá para mais um ROTALK. Ora, e o comentário que ganhou no último, ROTALK, com mais likes e coisas e tal, foi o do Gui Rodrigues, e ele pergunta, na minha opinião, lembrando, isto é sempre a minha opinião, vale o que vale, hein? pode ser diferente da vossa, mas esta é a minha, e ele pergunta para mim, carros a gasolina, mais fiáveis e mais baratos para carregar, para andar e a escacar a pedra. Ora, hoje estamos no meu G40, poderia ser esse carro, uh, mas não. que Ele é um carro velho e vocês já sabem que os carros velhos, a fiabilidade devido à idade já é questionável e hoje em dia um G40 devido a isto, oh, devido a esta essência, este barulho e este perder de tração, eles não são nada baratos, portanto excluímos já o Jacaré. E estamos no Jacaré, vocês prestam que estão aqui comigo, oh, quase, quase, quase que fiz toque, isto é tão bocadinho só entrar aqui um bocadinho Bem, isto é o G40 bora lá, já estamos aqui na devida via da esquerda ora, uh, recorrendo aqui ao meu amigo LX ao custo justo faça publicidade, ninguém está -me a me apagar para a publicidade, mas o que é que a gente tem assim, fiável e barato pá, não temos assim grande coisa barata já hoje em dia, porque tudo o que é pocket rocket estão um bocado caros por tudo o que é, os Pocket Rockets estão um bocado caros, então o que é que é assim ainda em conta? Por exemplo, os Cups e os GTIs eu já falei mil e uma vezes dos Cups e dos GTIs, mas agora vou usar uma comparação com o Punt GT por exemplo, o Punt GT dos Pocket Rockets é o carro mais barato do LX, comparativamente com um Cup ou um GTI né? não vamos comparar um XSI ou um XGT a um Cup ou um GTI porque são carros cup um GT é mais caro. Vamos comparar um punto GT que, digamos, é um rival, assim, direto ao cup e ao GT. Os punto GTs são cerca os mais baratos, andam ali a mil e tal euros. A para apanhar um cup a mil e tal euros, já é mais difícil, mas podemos compará-los, vá a 2.500 euros um punto GT, 2.500 euros um cup. Eu, op eu iria optar sem dúvidas por um cup. Porque não há margem para dúvida que um Cup é muito mais fiável que um Punt GT. Na minha opinião, lembra-me, isto é a minha opinião. O que eu fiz ao meu Cup em Trackday, com um Punt GT ele já tinha morrido 30 vezes uh, por Track Day. Nem era, nem era por ano, era por Track Day. Um Cup aguenta muita porrada. Depois, a gente consegue relativamente uh, modificações relativamente acessíveis nos dois carros. No Ponte GT temos o benefício do turbo, em que se a gente jogar com eletrónica e com pressão de turbo vai dar muito mais cavalos que com pouca coisa num cup, mas lá está a fiabilidade fica mais uma vez comprometida e ainda mais comprometida, porque os pontos GTs e os turbos, aqueles coletores e tal, costuma tudo estalar então, para não me alongar muito, um cup ou um GTI é sem dúvida a melhor opção custo-benefício, é um carro que ainda se consegue acessível porque ainda há muitos. Cada vez vai ser mais caro porque a raridade vai fazer o preço excessivo. E depois, com pouca coisa, pomos o carro direitinho, travagem, suspensão, etc. E com algumas coisas conseguimos pôr o carro com uma vitamina extra que não perdemos nada a fiabilidade. Um cup com 150, 160 cv é tão fiável como um cup original. Pá, pouco ou nada a gente perde ali de fiabilidade. Isto é a minha opinião e pela experiência que eu tive. Já tive GTIs, Cups, pá, 150, 160 cavalos. É barroque de noite não se passa nada. Aliás, o carro até agradece. Eu acho que eles ficam chateados é quando a gente começa a andar devagar. Ei, poxa Não, eles querem a gija de meia-noite. Desculpem lá se está a assim ser um bocadinho de vento. É G40, de verão janelas fechadas, sem ar-condicionado, digamos que não é assim muito agradável. Vai malta, deixa aí uh, o comentário abaixo, que eu vou, o comentário com mais likes e com mais respostas, é o comentário que eu abordo no próximo Road Talk. Para mim, o carro mais barato e mais fiável para andar aí a barrote, mais acessível, é sem dúvida o Sax Cup ou o 106 GTI, tendo aqui um motor 16 válvulas, não, fugindo aos 8 válvulas, Uh, e um motor mais robusto temos aqui várias opções, o XSI o Swift GTI, mas para ter uma base mais forte eu iria para o 106 GTI para o Sax Cup e pá, as modificações são acessíveis e o carro fica super fiável, vai, comentem aí o que é que querem para o próximo Road Talk, comentarem com mais likes e mais respostas, vai ser o que eu abordo no próximo tema, fiquem bem, à friends comentem pá, comentem para a gente interagir um grande abraço e um gandagás, olha aqui, olha a gente boa de perto, olha a gente boa de perto. G40, <laughs> assim G40, <laughs> ai ai, é pequenininho mas é bom. É o baixo, é like. <laughs>